na Índia. Muito obrigado por ter dado play. Ah, já vamos começar. Muito obrigado por ter dado play. Enquanto você não foi para o céu, é necessário saber que você precisa desenvolver a sua salvação e precisa desenvolver a sua salvação num ambiente estritamente hostil a tudo isso. Isso são Dois lugares nesse terreno hostil que nós vamos falar hoje, e eu queria que você ficasse comigo até o fim do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por ter dado play, eu me chamo Guilherme Burjá, que você está no Leitura Compartilhada, sua live devocional diária. Este é o segundo episódio da série sobre o que não te contaram, sobre o que acontece depois da sua salvação. Vamos ao texto de hoje? Muito obrigado por você ter dado o play. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 9 ao capítulo 3, verso 13. Não se lembram, irmãos, de como nós trabalhamos arduamente entre vocês? Noite e dia nos esforçamos para obter sustento, a fim de não sermos um peso para ninguém enquanto lhes anunciávamos as boas novas de Deus. Vocês mesmos são nossas testemunhas, e Deus também é, de que fomos dedicados, honestos e irrepreensíveis com todos vocês o que creem. Ó Paulo dando aí uma carteirada. E sabem que tratamos a cada um como um pai trata seus filhos. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino de glória. Portanto... Nunca deixamos de agradecer a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida, de fato são. E essa mensagem continua a atuar em vocês o que creem. E então, irmãos, vocês foram perseguidos pelos seus próprios compatriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos do seu próprio povo, os judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas e agora também nos perseguem. Não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade, procurando impedir-nos de, un... de anunciar a salvação aos gentios. Com isso, continuam a acumular pecados, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. Irmãos, depois de um breve tempo separados de vocês, embora nosso coração nunca os tenha deixado, esforçamos-nos por voltar a vê-los, pela grande saudade que sentimos. Queríamos muito visitá-los, e eu, Paulo, tentei não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Afinal, o que nos dá esperança e alegria? E qual será a nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando ele voltar Serão vocês. Sim, vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Por isso, quando não pudemos mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo para visitá-los. Ele é nosso irmão e colaborador de Deus na proclamação das boas novas de Cristo. Nós o enviamos para fortalecê-los e animá-los na fé, para que dificuldades não os abalem, mas vocês sabem que estamos destinados a passar por elas. Quando ainda estávamos com vocês... Nós, os que advertimos de que as aflições em breve viriam, e foi o que aconteceu, como bem sabem, assim, quando não pude mais suportar em Timóteo para saber se continuavam firmes na fé. Tinha receio de que o tentador os tivesse vencido e todo o nosso trabalho houvesse sido inútil. Agora, porém, Timóteo voltou trazendo boas notícias a respeito de sua fé e de seu amor. Ele nos contou que vocês sempre se lembram que vocês se lembram sempre ou sempre se lembram com alegria de nossa visita e que desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, apesar de nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permanecem e permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. Sim, agradecemos a Deus por vocês. Por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia, oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Que Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, nos encaminhe a vocês em breve, e que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros, na mesma forma que o nosso amor transborda por vocês. E como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte e repreensível, e santo diante dele, para quando nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Amém. Não te contaram sobre o que acontece depois da sua salvação. Aliás, não te contaram tudo o que acontece depois da salvação. É necessário ter consciência de que, se, o que, do que, qual é o significado de ser salvo. E é legal que nessa carta de Tessalonicenses a gente vê isso com muita clareza. E o que significa também, assim, não só o que significa ser salvo, e o que significa também ter que desenvolver essa salvação em um terreno hostil. E que terreno é este? Mas antes de continuar dizendo quais, como é este terreno, quais são as, as características desse terreno, quero te pedir um grande favor. Se você ainda não é assinante deste canal, ou seja, mais, do, mais de 30 pessoas, é, mais de 60 pessoas assistem os vídeos do Leitura Compartilhada por dia. Dessas 60 pessoas, em torno de 35 40, que pode ser o seu caso, é gente que chegou aqui pela primeira vez. Então como você pode me ajudar? Você pode deixar uma oferta, vai ah, lá, vai falando de dinheiro. Não, não, não, não precisa ser dinheiro. Tira a mão do bolso, não precisa pôr a mão no bolso. É só curtir o canal e se você puder assinar também o canal é muito importante. Curtir, assinar e deixar um comentário. É muito importante. Me diz, por exemplo, no comentário, qual é a cidade que você está falando. Ou, se você não quiser dizer de onde você está falando, me diga pelo menos como foi a sua conversão. Você se lembra da data da sua conversão? Eu me lembro. Eu me converti no dia 4 de novembro de 1987. É isso. Me converti no dia 4 de novembro de 1987. E a sua data de conversão? Quando foi? Vamos lá. Esse terreno que Paulo está falando, e o eu, eu, que eu quero dizer para você aqui, que nós, onde nós desenvolvemos a salvação, esse ambiente hostil, o primeiro lugar, a primeira característica deste, é, deste solo, é, é saber onde ele se identifica. Ele se identifica na nossa mente. Esse terreno hostil que nós trabalhamos, o primeiro lugar que ele é identificado é na nossa mente. Por quê? Porque é uma luta vencer os nossos próprios desejos. E é aqui que muita gente se perde, e é aqui que muita gente desiste de seguir a fé com Cristo. Assim como Paulo temia que os irmãos de Tessalônica houvessem desistido, né? de seguir a vida cristã porque haviam perdido a batalha para o tentador. O tentador, ele trabalha na nossa mente, contra as nossa, a nossa forma de pensar. E, e uma, um problema que a gente vai encontrando logo no início da nossa vida cristã é tentar encontrar alguns atalhos para um processo que, de fato, é muito longo. É muito longo. É um processo longo de despejar do seu antigo jeito de viver e assumir um novo modo de viver. Muita gente troca as mãos pelos pés e faz muita bobagem, é, tentando encontrar um atalho para curar-se de alguns problemas. E eu vejo muito isso acontecendo com pessoas que possuem algum tipo de vício. Por exemplo, vício em pornografia, pessoas que possuem vício no cigarro ou vício na bebida. É um processo longo... Não é um processo fácil, o desmame. Algumas coisas a gente vai ter que lançar fora de imediato, ok? Parar de mentir, se, não for, se você não for um mentiroso crônico e que uma das características da sua, do seu transtorno é a mentira e que você vai precisar de um tratamento terapêutico, medicamentoso, ao longo de muitos anos. Se não for este caso, é... se não é o seu caso, você pode, de fato parar de mentir agora mesmo. Mas, este processo né, de lançar fora, despejar o antigo ser, as coisas antigas, é um processo longo. Para algumas pessoas, mais rápido, mas para muitas pessoas é um processo longo. E criar um atalho é um erro que muita gente comete, ou é induzido a cometer. Quem tem o poder de dar a nova vida, e é isso o importante que você saiba, é o próprio Espírito Santo, a gente só deve não atrapalhar. É ele quem sabe a medida em que as coisas vão sendo feitas. E à medida que ele diz, abandone, é porque ele diz que é possível você abandonar, é possível você dizer não, é possível você não querer mais fazer aquilo. Só que quem está no controle disso é o Espírito Santo. Muitos líderes e pastores tentam forçar a pessoa a ter um, um estilo de vida que ela... Não, não teve, não, não tem, é só emula, é só imita um estilo de vida de uma pessoa transformada, porque só o Espírito Santo pode, pode transformar vidas. Quantas pessoas que iniciaram a carreira na vida cristã, você conhece, eu conheço, gente que começou a caminhar com a gente na fé, mas que não conseguiu suportar, o próprio Cristo ensinou na parábola do semeador que algumas sementes, elas não conseguem germinar, porque vindo a tentação, elas fogem E assim como o apóstolo Paulo colocou nesse texto, algumas pessoas simplesmente não suportam a tentação. E era o medo que ele tinha, porque ele passou por esse lugar, mas ainda não, tinha, não teve a oportunidade de voltar para saber como estava o, o, o coração daqueles irmãos da igreja que ele, que ele tinha estabelecido ali em Tessalônica. Um outro, um outro lugar hostil é, para vencer nesse terreno, nesse lugar hostil... É a luta para vencer os nossos medos e ansiedades que ainda está dentro de nós. Um outro terreno hostil. É, é lidar com isso. Ao, em, ao, aliás, é lidar com isso ao mesmo tempo em que você tem a notícia da redenção e da ressurreição. É muito complicado lidar com isso enquanto a realidade está te esbofeteando todo dia. Quer dizer, a realidade bate a porta da sua casa. É muito legal você sai de um culto inspirador, você sai de um encontro inspirador, talvez este momento seja um momento muito inspirador para você, e você se sente com as baterias recarregadas, eu tenho a força, sou invencível, e você vai achando que pode fazer todas as coisas, e aí você dá de cara com a realidade. Né? Boleto para pagar, você tem lá menos 30 reais na conta, tem aluguel para pagar, e você fala, ah, simples ficar com esse sentimento e de que vai dar tudo certo, sendo que a realidade não está ali. Bom, o medo vai bater forte, a ansiedade vai bater forte para tentar tirar você do eixo, tirar você, tentar apagar das suas da sua memória as promessas que Jesus te fez. Talvez de fato você passe o dia e não consiga pagar o boleto. Talvez você não consiga pagar o boleto nem nos próximos 10 dias. Talvez isso seja, talvez seja a realidade, mas eu quero te dizer com franqueza do meu coração, essa realidade ela não determina quem você é em Deus. Ela não pode, essa realidade ela não pode, ela não pode determinar o seu estado de espírito em relação à fé. Não pode, não pode, porque nós não estamos circunscritos ou encerrados ou dentro de um círculo chamado... Esta é a realidade, a nossa realidade extrapola essa e em muito, em muito. Um segundo lugar deste terreno são os relacionamentos. É, é, é um lugar onde você deve adequar a salvação, onde você precisa desenvolver. E é um lugar hostil, porque é uma luta adequar o nosso jeito de ver o mundo com as pessoas que estão ao nosso redor, ver o mundo com os olhos da fé é pedir emprestado os olhos que Cristo tem e com os olhos que ele tem, a gente enxergar a vida e as pessoas. E uma luta para manter viva a chama da disposição do perdão e da misericórdia. Vai haver uma luta. Ver aqueles que te maltratam ou maltratam pessoas é... e dar-lhes uma oportunidade de perdão e misericórdia não é uma coisa doce de ser feita. Você tem que desenvolver e muito. Tem que fazer muito supino de oração para poder conseguir suportar essa carga. E não é uma carga muito fácil de ser suportada. Não é algo muito simples de se levar. É muito pesado. É doloroso. Não é fácil conceder perdão a uma pessoa que te causou dano. É muito difícil. Não é bonito. Não é romântico. Não é lindo. É horrível. Dá, sei lá da dor de barriga, da febre, mas é um ambiente onde a sua salvação está sendo desenvolvida. Então, não te contaram o que, o que vem depois que você diz sim para Jesus. O que vem depois que você diz sim para Jesus é muito trabalho. É, a, a salvação vem pela graça, e foi o primeiro vídeo que eu falei, mas desenvolver a salvação é muito suor. É suor e lágrimas. A salvação que a sua justificação te tornou uma nova criatura diante de Deus, diante do mundo, mas desenvolver a salvação é um exercício doloroso e que requer da nossa parte esforço. Você precisa se esforçar. Não é anular a graça, mas é precisa se esforçar. E conceder perdão, lutar contra os desejos da mente é um esforço fenomenal. Fenomenal. E eu quero orar por você, eu quero orar por você. Deixe nos comentários, não esqueça de deixar nos comentários, qual foi a data da sua conversão? A minha data foi dia 4 de novembro de 1987. Eu me lembro, inclusive, do hino que nós cantamos. Eu não lembro da mensagem, aliás, quase não lembro nenhuma de uma das mensagens nesse primeiro ano, nesse primeiro momento de conversão, mas eu me lembro muito do hino que se cantou. E o hino que se cantou foi aquele um hino do cantor cristão, não me lembro o número dele certinho, mas acho que é 237, Mestre o Mar se Revolta. Confira pra mim esse, esse hino mesmo do, do inário, para, não é inário para o culto cristão, ainda na época do cantor cristão, na igreja batista, da primeira igreja batista de Vera Cruz dia 4 de novembro de 1987. A data do meu batismo foi no dia 27 de dezembro de 1987. Quem me batizou foi o pastor Paulo José da Costa. Deixa aí, passa aí. Deixa, faz esse Wikipedia aí, <risos> de dados da sua salvação. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. Glorioso Deus, eu te peço, em nome do teu Filho amado, ensina-nos a desenvolver a nossa salvação. Ensina-nos a, a fazer com que aquilo que cremos possa ser de fato o Senhor posto em prática. Porque é no chão da vida que a teologia se transforma, em que sai da, da, da teoria e vai para a prática, é na tormenta. Hoje eu ouvi isso do Ismael, o irmão querido que pregou hoje lá na igreja, aqui na igreja, em Pointe Renil. Ele diz que é na tormenta que a teologia sai da teoria e é materializada. E é aqui, Pai, que nós experimentamos a Tua graça. Guarda-nos em nome de Jesus, guarda-nos em nome de Jesus, guarda-nos em nome de Jesus. Precisamos muito, Senhor, da Tua graça para nos ensinar a caminhar a vida cristã como deve ser caminhada, com leveza com alegria, com disposição e não com essa carga pesada que a religião às vezes coloca sobre nós há muitas coisas que não nos contaram depois que nós dissemos sim para o Senhor e uma delas é que a salvação é algo que a gente desenvolve não é algo que é desenvolvido apenas em nós o Senhor nos fornece o cimento o Senhor nos fornece a brita o Senhor nos fornece a água mas misturar tudo isso e transformar em concreto é tarefa nossa. Muito obrigado por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Não se esqueça, tem dois vídeos aqui para servir a sua vida também. Veja os dois vídeos e assine o canal. Um grande abraço.